Fui babaca por gritar com uma mulher no ônibus, parte 2. A mulher disse que não havia assento perto do bagageiro, então Kiara deveria segurar seu bebê, já que ela estava sentada. Eu disse a ela que estava sendo estranha. Tirei o bebê do colo de Kiara e estendi para a mulher e disse a ela para segurar seu próprio bebê. Ela disse que estava cansada e não conseguia ficar de pé. Eu perdi a paciência. Comecei a gritar com ela e disse que tinha assentos na parte de trás do ônibus e que a minha sobrinha não é uma prateleira de bebê. E disse também que ela é uma esquisita. Ela tirou o bebê de cima de mim, me deu o dedo do meio e sentou no chão. No final, ainda recebi olhares de reprovação de outros passageiros. E aí, fui baba?